Este vídeo contém áudios reais extraídos de caixas pretas contendo as últimas palavras dos pilotos em desastres aéreos. Os áudios podem ser perturbadores para pessoas mais sensíveis. Em 1982, em um dia de muita neve, o voo 90 da Flórida caiu em cima de uma ponte logo após a decolagem. Na queda, o avião esmagou vários carros e matou cinco pessoas antes de cair em um rio congelado logo abaixo. Das 79 pessoas a bordo, apenas cinco sobreviveram. Acredita-se que muito mais pessoas sobreviveram à queda, mas morreram congelados no rio antes do resgate chegar. Essas são as últimas palavras na cabine. Em 1985, o voo JAL 123 bateu nas montanhas no Japão, matando 520 pessoas. É o acidente que mais matou pessoas em um único avião. Depois de 12 minutos após a decolagem, houve uma despressurização explosiva que rasgou o leme do avião, cortando as linhas hidráulicas da aeronave, o deixando completamente incontrolável. Os pilotos, sem a menor ideia do que estava acontecendo, tentaram pilotar usando a potência das turbinas e os flaps das asas. Foram 32 minutos de terror até o avião sumir nas montanhas. Tempo suficiente para os passageiros escreverem cartas para os seus familiares. Essas são as últimas palavras na cabine. Yeah. <laughs> 906.